Você saberia dizer o que Jesus disse para gente a respeito de casamento, adultério e separação? Hoje vamos continuar o estudo a respeito do Sermão do Monte, em que Jesus nos ensinou a respeito dessas coisas. Então vem comigo no texto de Mateus 5, verso 27. Jesus disse assim, Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo... Todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. E assim como nos versos anteriores, Jesus aqui está nos dando mais rigor do que aquilo que os judeus ensinavam a respeito do adultério, que não era para cometer adultério. Jesus está dizendo aqui que, que o fato de você cobiçar uma mulher que não te pertence já o torna adúltero. E isso deixa claro para a gente que não é necessário que uma ação seja concretizada para que ela se torne um erro, se torne um pecado. Na verdade, basta que a gente tenha uma intenção de praticar o mal. E na continuação Jesus está dizendo assim para a gente, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Lembrando aqui que essa palavra inferno também aparece nos versos anteriores e ele se refere à palavra Ghena, que simboliza um lugar de destruição. A gente também poderia interpretar como sendo um lugar de punição, porque também aparecem nos versos anteriores as palavras como tribunal, prisão, Então isso poderia representar tanto uma destruição eterna, quanto uma punição temporária. Porque isso está dentro do contexto em que Jesus está nos ensinando essa palavra. E nesse momento Jesus nos ensina que por meio dos nossos olhos podemos contaminar o corpo inteiro. Então é melhor ficar sem um olho do que o corpo inteiro ser lançado para o fogo. Em cima desse texto, alguém poderia discutir se Jesus, de fato, está sendo literal quando disse isso. Será que devemos cortar partes do nosso corpo fora? Então vamos dar uma olhada na sequência. Jesus diz assim, E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então olha que interessante, Jesus está dizendo aqui para a gente a respeito da nossa mão direita. Algumas pessoas costumam utilizar esse texto para insinuar que Jesus estava se referindo a uma questão de masturbação, por exemplo. Mas, na verdade, isso tem um sentido mais amplo, porque a mão pode ser utilizada para agredir uma pessoa, pode ser utilizada para roubar objetos. E, de fato, temos que ter domínio próprio para evitar que as nossas mãos não queiram dominar ou não queiram agredir ou não queiram possuir coisas que não nos pertencem. Assim como temos que ter autocontrole para que os nossos olhos não venham cobiçar as coisas que pertencem aos outros e que Deus não nos deu. Sobre essa questão de termos propriedade sobre o corpo de outra pessoa, então Jesus nos fala a respeito dessa relação a respeito de casamento. Continuando aqui no verso 31, ele diz assim, Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. E esse texto é controverso desde aquela época, porque ele aparece em outros momentos nos Evangelhos, não somente no Sermão do Monte. Jesus está se referindo aqui que na Lei de Moisés existia um mandamento de que era permitido o divórcio. Em outro momento Jesus explica que, na verdade, o divórcio era permitido por causa da dureza de coração das pessoas. Mas, na verdade, quando um adultério acontece, a mulher fica exposta Há uma condição de adultério e aquele que casar com essa mulher também vai acabar sendo adúltero. E alguém poderia dizer que na verdade Jesus está flexibilizando essa questão do divórcio. Na verdade que é possível divorciar se a mulher estiver em condição de relações sexuais ilícitas. Mas veja bem, essa palavra, relações sexuais ilícitas, no texto grego, ela significa uma palavra só, que é pornéia. Palavra que também pode ser traduzida por prostituição ou por uma relação que não está sob a bênção de Deus. Só que essa suposta flexibilidade de poder separar em caso de porneia, na verdade, não aparece na lei de Moisés. E como a gente interpreta o Sermão do Monte é possível perceber que Jesus ele não discute essas coisas para flexibilizar a lei. Na verdade, Jesus dá mais rigor à lei. Então, não faria sentido essa flexibilização que Jesus está colocando aqui, que supostamente ele está dizendo para a gente aqui. Na verdade, esse exceto em está relacionado com o fato da mulher, por exemplo, estar unida com o homem sem que Deus tivesse abençoado. E como exemplo, a gente poderia citar... Por exemplo dois irmãos de sangue que se casaram ou um filho que se casou com a própria mãe então nesse caso como deus não considera essa união como sendo um casamento mas sim como uma porneia o exceto se explica nesse caso então se existe alguma pessoa que se uniu com outra sem a benção de deus então esse caso se configura como sendo uma pornéia. então nesse caso Pode separar. Na verdade, deve separar. E eu não sei se ficou claro para você, Jesus aqui ele não está flexibilizando a lei. Ele só está utilizando um exceto em explicando casos em que de fato a pessoa tem que se separar. Porque Deus não uniu essas duas pessoas. Até porque existem pessoas que se casam diante do governo ou diante de uma instituição religiosa sem que Deus tivesse unido essas duas pessoas. E como exemplo a gente poderia citar o próprio casamento de Herodes com Herodias. Herodes que tinha uma responsabilidade civil sobre o povo de Israel. E nesse caso aparece o profeta João Batista repreendendo Herodes por estar casado com uma mulher que não pertencia a ele. Entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Porque se não tivesse esse exceto aqui, Herodes poderia dizer assim Não, eu não posso repudiar a minha mulher porque Jesus disse que eu vou expor ela a ser adúltera Mas na verdade, a união que Herodes tinha com Herodias não era uma união abençoada por Deus Então ele deveria separar, porque não se configura como casamento, mas sim como prostituição ou como relação sexual ilícita E se você acha que está difícil entender essas coisas Imagina a posição de Herodes se, por exemplo, ele tivesse feito algum tipo de juramento de união eterna com Herodias. E é por isso que Jesus continua esse texto para explicar que a gente deve ter cuidado com as coisas que a gente diz, com as coisas que a gente promete, com os nossos juramentos. Então acompanha aqui comigo o que Jesus está dizendo aqui no verso 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem para Jerusalém por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E é claro que nesse texto a gente está aplicando essa ideia de juramento para uma condição de casamento. Até porque muitas pessoas fazem promessas para os cônjugues de amor eterno. Mas pensa comigo, meu irmão, como um casal pode fazer um juramento de amor eterno, sendo que Jesus mesmo disse que o casamento é coisa desse mundo? Então, se eu digo que ele é eterno, isso quer dizer que eu estou pressupondo que ambas as partes vão estar no mesmo lugar na eternidade. Será que a gente pode garantir isso mesmo? Será que o nosso sim vai ser sim em todos os casos de juramento que existem nas cerimônias de casamento? E ainda se fosse só isso, porque na verdade as coisas sempre podem ser um pouco piores. Existe ainda um juramento que as pessoas costumam dizer que elas estão casadas até que a morte os separe. E aí pensa comigo, meu irmão, se é Deus quem une o casal e somente Ele pode separar, porque aquilo que Deus uniu o homem não o separe. Quando o casal ou o mestre de cerimônia anuncia que até a morte o separe, então, na verdade, esse casamento deixa de estar subjugado a Deus que julga todas as coisas. Na verdade, ele está subjugado à morte, que é um espírito de destruição. E eu estou querendo dizer com isso que o certo seria dizer até que Deus nos separe quando Ele quiser nos separar, porque se Ele nos uniu, então Ele pode nos separar quando Ele quiser. Ou seja, a morte não precisa entrar nessa jogada, uma das partes não precisa necessariamente morrer para que haja uma separação em que Deus esteja promovendo essa separação. Até porque, se um casal vir a se separar porque Deus quer que eles se separem Se eles estão sob uma aliança de um espírito de morte quando houver essa separação Então automaticamente eles vão estar amaldiçoados quando estiverem separados E talvez isso explique pra gente porque Jesus está dizendo aqui Que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não Se a gente começar a ficar jurando por um monte de coisa E fazendo promessas com coisas que Deus não disse O que passado se ensina o não, não vendo do maligno, então é obra das trevas. E a lei de Moisés dizia que quando alguém fizer um juramento, então deveria cumprir rigorosamente aquilo que foi prometido. E é por isso que Jesus está dizendo aqui para a gente não jurar de modo nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono, nem por nada. Porque na verdade a gente não consegue nem ter controle sobre as coisas que acontecem no nosso próprio corpo. Por exemplo, um fio ficar preto ou ficar branco, agora parece que está ficando mais branco do que preto. Então eu estou querendo dizer, como é que a gente vai fazer um juramento a respeito do futuro? Será que a gente tem tanto controle assim sobre as coisas? Será que Deus não é soberano sobre a nossa própria vida e sobre o futuro? Será que todas as coisas não pertencem a Ele? Por que, que a gente está querendo se meter numa situação em que Ele governa sobre todas as coisas? O reino pertence a Ele, na verdade não pertence a nós. Ele é o governante, Ele é o rei dos reis. E se os nossos casamentos pudessem ser sempre assim, em que Deus abençoasse, quando tivesse que haver uma união, em que Deus tirasse essa bênção e dissesse para as pessoas se separarem e as pessoas se separarem, porque somente Ele pode separar, se tudo fosse assim, seria muito mais simples, não teriam tantos conflitos, tantos processos, tantas ameaças, tantos crimes passionais. E falando a respeito desse assunto que envolvem agressões e homicídios, então aguarda pela próxima palavra em que a gente vai discutir um pouco a respeito do significado do olho por olho e dente por dente e como Jesus deu um upgrade nessa palavra. E se você tem interesse em conhecer melhor como praticar outras palavras de Jesus que se encontram no Sermão do Monte, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê